Trouxe-nos um, um carro que a gente já teve o um motor cá neste canal, tivemos no A45, Vocês já estão a ver que, é que a que... carrinha se calhar até dinâmica, <risos> fiquem por aí, subscrevam já, deixem rodar a introdução que aqui o amigo Hugo vai contar aqui a história da carrinha, a potência que ela fez, que ela tem uns numerozinhos já, porreritos daqueles que a malta gosta, e vamos dizer o que é que meteu, vamos dizer ou não, vamos dizer, claro, claro vamos que dizer o que é que meteu, claro que que é que... pronto, fica aí que a gente lá. Com fora ainda, com fora ainda. <risos> Eu entrei dentro da carrinha e me sentei no banco e percebi que era. Fizeste a trabalhar, disse: Oh isto que isto, percebi que era isto. Que era este Gold Star. <risos> estava original? Estava, estava. 100% bem. original? 100% original. E pois, andaste nele e satisfez-te logo ou ficaste? Nem sequer andei! Ah não andaste? Eu, não sem não, andar. Já, comprei sem andar. <risos> E ah, tiveste ela original quanto tempo? pá, <risos> um ano para aí. Um aninho? É pá, um mesmo é, assim, olha. Não estou a fazer nada, ele está a trocar tudo sozinho. Está a trocar sozinho? Tá, tá, tá. tá, tá. Já tinha saudades disto? Olha, não e sabe. agora, em velocidade, quando foste ao amanhã, já, já, já passa os 270? Já, já os 270, <risos> já Malandro, <já, risos> quanto é que <risos> Quanto é que já fizeste disto? Na verdade, acho que pesa mais 200kg do que... Esquece? Do não é nada de especial. Esquece? Não é nada